A gente deixou a cidade vir embora. O que vai ser de mim? Caiuá nasceu e viveu com os homens brancos. Então o índio que está dentro de você ficou adormecido. Precisa acordar. Precisa aprender a escutar a sua voz interior. Precisa aprender a ser índio de novo. Pensar como índio. A terra é a nossa mãe. Devemos respeitar. Se não cuidar do rio, não vai ter peixe, nem água boa. Se não cuidar da terra, ela vai ficar seca. Não nascerão nem milho, nem mandioca. Os dias serão quentes e as noites frias. Eu vi você falando isso para os brancos. Eles ficaram com medo. Sobramos só nós dois do nosso povo. Vamos procurar o povo irmão, que sabe cuidar da natureza. Eles cuidarão também de você. Tamai tá está velho. A vida era boa. Nosso povo era feliz. Não sentia falta de nada. Terra fértil. Sempre tinha mandioca e milho para comer. Ai, ah! <risos> Nosso povo era o povo do riso. Víamos sempre e de tudo porque éramos felizes. Até o dia em que tudo mudou. Isso tudo é pra vocês. Essas ferramentas vão ajudar vocês. Vamos plantar muita roça. Muita comida para índio. Só temos que abrir espaço. Derrubaram as árvores. Saquearam a terra. A mata foi desaparecendo. Começou a faltar comida. A caça fugiu ou morreu. O lugar para a Índia foi diminuindo. Vocês podem trabalhar para nós com ter ferramentas melhores e vida boa. Mas a vida não melhorou. E a Terra foi morrendo. Onde está o Arvoredo? Para onde foi o Gavião? Vamos parar por aqui. Eu estou olhando a canoa. Ela ficou muito bonita. Foi feita com muito carinho, com as nossas próprias mãos. Homem branco não faz a sua canoa, só usa canoa. Não tem o mesmo amor. Ninguém viu o trabalho que deu para fazer. <música> O lewa o tapa o e e nem vou perguntar por que não usa ferramenta melhor. É capaz de zangar comigo. Você precisa aprender a ser livre e não depender dos outros. Está pronta. Agora é só levar até o rio. você fez eu só quero ajudar estou abrindo caminho é só uma árvore pequena não se estraga a árvore pequena árvore grande foi necessária árvore pequena não você vai tirar a vida dela por nada vamos acampar e fazer uma fogueira a natureza. Que coisa suja. Hum, gostei. Tá muito bom, mas a comida da mãe era feita na panela. Isso é coisa aprendida de homem branco. Caiuá tem que aprender a ser índio e até saber preparar peixe como os antepassados. Então, Homem branco falou que mais para o sul tinha uma terra muito boa, que era só de índio. Lá o homem branco não entrava e para lá nós deveríamos ir. Com muito mato, muita caça e rios limpos. Tamaí conhece o lugar? Não, mas a gente encontra o caminho de casa ouvindo a voz interior. Ela mostra o certo a fazer. Nosso povo não quis escutar e nem aceitar o convite. Assim ficamos lá vendo a mata desaparecer e virar cidade. Ninguém ouvia mais o velho pajé. Então calei. Nossos costumes foram esquecidos. Nossas festas. As danças ao redor da fogueira. Tudo foi acabando. Foi o fim do nosso povo. Sobraram só nós dois. Escute o silêncio o suave murmúrio do vento. Procure agora escutar a sua voz interior, essa voz de dentro que nos dá respostas. Alguém já ensinou o passarinho a fazer ninho? A borboleta a procurar flores? Ou o peixe a nadar? É a voz interior deles que disse o certo a ser feito. Querem comprar material? Temos machadinhas, rifles, panos... Troca o rifle por pele de animais! Índio ignorante, nem abriu a boca. Estamos perdendo nosso tempo. Vamos embora. Por que ficou quieto? Palavras não iriam resolver. Aquele rifle podia trazer muita caça. Coisa de branco. Índio não precisa. Você não deve querer ser igual a branco e querer as coisas deles. Vai acabar como nosso povo acabou Vamos caçar Eu quero ser livre para caminhar por onde sempre caminhei Só eu já daqui! aqui, essa terra tem dono! Arruinaram a minha já cerca Já estava assim quando a gente chegou Fui eu que derrubei a cerca Esse homem branco vai sofrer. Seus pés são fracos. Se não ganhar castigo, não aprende a lição. E Caiuá não deve mentir. É homem branco que precisa assinar papéis porque sua palavra não tem valor. Palavra de índio diz apenas a verdade. Por isso sua voz basta. Eu estava com medo. Mesmo com medo, não se deve mentir. Oreota para o Aurua Taquaripura IJedi IJedi. Caiuá, em pouco tempo, indo agora a mata dentro, vai encontrar povo irmão, vai ter vida boa e feliz. Não vai precisar mais da canoa. Tamaí vai partir para a grande viagem. Vou encontrar nosso povo que partiu desse mundo. Caiuá não deve ficar triste. Tive uma vida boa. Muitos não puderam viver em liberdade até o fim, como eu. É a última lição. Homem branco morre triste, porque não pode escolher a hora de partir. Índio morre feliz, porque pode escolher a hora. Basta fechar os olhos e querer fazer a viagem. E a viagem será feita. Agora eu vou. Seguindo a lua na companhia das estrelas. Adeus. Adeus! Antes eu iria ficar com medo de estar sozinho. Agora não. Eu sei que vou encontrar gente como eu. Vou ter muitos irmãos. O pajé disse que ser livre é o mais belo jeito de se viver. Então vou ficar junto de quem ainda é livre. Vou pra casa.